Boa tarde a todos, boa noite, bom dia, saúdo você, meu irmão e minha, irmão, com, minha irmã, desculpa, com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trago hoje um novo devocional e o tema encontra-se no livro de Hebreus, capítulo 10, do versículo 10 até ao versículo 14, onde a palavra do Senhor diz assim, Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote, que é Jesus Cristo, que acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, depois do sacrifício de Jesus Cristo, que é a morte dele na cruz, daí em diante, ele. O próprio Jesus Cristo está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, Jesus Cristo nos aperfeiçoou para sempre ou aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Santificar esta palavra quer dizer separar do pecado. Todos os dias nós estamos nesse processo de sermos separados de tudo aquilo que é pecado. É, na forma de como pensamos, na forma de como falamos, ou na forma até de como agimos. Mas que nós já fomos aperfeiçoados de uma vez por todas, fomos santificados, de uma vez por todas, através do sacrifício do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então devemos, como cristãos, filhos de Deus, eh, descansar na obra do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tente, não procure, não busque, meu irmão, ser santificado uh, diante de Deus, pelo teu próprio esforço, pela tua própria justiça. Deus não, não, não recebe esse tipo de de sacrifício ou ou, ou, ou ou na forma como a gente queira chamar isso como santificação. Na verdade, Deus nos santificou através eh, do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só precisamos crer recebendo e vivendo de acordo com esta nova realidade. Isto não quer dizer que nós não devemos eh, nos abster ou distanciar de tudo aquilo que é pecado. Devemos sim. Todos os dias, mas com a mentalidade de que nós já somos santos em Cristo Jesus. Nós devemos fugir do pecado, nós devemos fugir de tudo aquilo que contamina, de tudo aquilo que não provém de Deus, mas com a mentalidade de que nós já fomos santificados em Cristo Jesus. É assim que nós devemos viver na nova realidade da graça, meu irmão e minha irmã Tanto é que no livro de Colossenses, no capítulo 3 No versículo 3, diz também assim a palavra do Senhor Que nós, já a nossa verdadeira vida, está guardada em Deus com Cristo Deus é santo E o pecado não pode estar onde Deus está Se tua própria vida, meu irmão, já está guardado dentro de Deus que é santo É porque você já foi santificado, você já é santo porque se não fosses, do contrário, se não fosses, não estarias guardado em Deus. Se Deus guardou a tua verdadeira vida, que é a vida espiritual, nele próprio, com Cristo, que é a palavra de Deus, que é o amor de Deus, que é a justiça de Deus... Que é a santidade de Deus. A santificação de Deus. É, Para nós. né? Para nós. Então é porque você já, tá, já, já é santo. Deus já te vê santo, meu irmão. Deus já te vê santificado. Deus já te vê justificado. Deus já te vê perdoado de todos os pecados. E Deus também já te vê salvo. É, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas cabe a ti mesmo te avaliares para ver se tu te vês assim ou não. Será que tu te vês como um filho de Deus, uma filha de Deus, alguém que Deus santificou, justificou, perdoou e salvou em Cristo Jesus? Ou tentas buscar ser aprovado uh, pela tua própria justiça, pelo teu próprio esforço e pela tua própria santidade? Essa a questão, meu irmão. Se tu ainda tentas buscar ser aprovado, pela tua própria performance, pela tua própria justiça, então é o momento de mudar, meu irmão, entender a escritura. Está aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 10 até o 14, você já foi é, aperfeiçoado de uma vez por todas, pelo um único sacrifício, o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá na cruz. Meu irmão, é pelo que você crê, não pelo que você faz. Você foi aprovado pelo que você crê da obra de Jesus Cristo e não pelo que você faz da tua própria obra. Deus te salvou através da obra de Jesus e não pela tua própria obra. Meu irmão, Ficamos aqui. Este é a, o devocional de hoje. Espero que lhe tenha abençoado, esclarecido alguma dúvida e tenha também uh, lhe fortalecido. Uh, shalom, até mais amanhã. Se Deus quiser, a gente traz um outro devocional.